E aí, pessoal? Tudo bem? Nessa aula vamos começar a provar o teorema de Green. E para isso, eu tenho um plano de coordenadas aqui e nele eu tenho uma curva dessa forma. E digamos que estamos percorrendo ela no sentido anti-horário. E claro, essa curva eu posso chamá-la de curva C. Além disso, temos também um campo vetorial que eu vou chamar de p de x y, que é igual a p de x y na direção i. Isso porque esse campo vetorial tem uma forma diferente. Suas coordenadas são representadas por múltiplos do vetor unitário i. O que significa que o campo vetorial não possui coordenadas na direção j. Seria algo mais ou menos assim na direção i e que também pode ter o sentido contrário mas sempre paralelo ao eixo x. Nenhum vetor vai para a diagonal, para cima, para baixo, apenas para a direita ou esquerda. E o que eu quero fazer agora é calcular a integral de linha dessa curva fechada C de P vezes dr. E lembrando que dr é a mesma coisa que dx na direção i mais o dy na direção j. Espera aí, eu não posso escrever dr igual a dx sobre dt vezes dt na direção i mais dy sobre dt, vezes dt na direção j? Sim, você também pode escrever o x dependendo de um outro parâmetro t. Mas note que podemos cancelar esse dt com esse, e esse aqui com esse aqui. E quando fazemos isso, ficamos somente com dx vezes i mais dy vezes j. Isso é algo que já vimos, mas eu vou deixar dessa forma porque aí não precisaremos de desse parâmetro t aqui. E, continuando, podemos reescrever essa integral como a integral ao longo do caminho C de P de x, y vezes dx, já que o dr é igual a dx vezes i mais dy vezes j. E, como não tem uma componente na direção j, podemos colocar somente dx, que está indicando que o vetor está na direção i. Agora, olhe para essa curva C e observe que ela tem um ponto máximo e um ponto mínimo. O ponto mínimo está aqui em x igual a a e o ponto máximo está em x igual a b. E note também que essa curva C pode ser dividida em duas partes, em duas funções de x. Essa parte de baixo eu vou chamar de y1 de x, e a parte de cima eu vou chamar de y2 de x. E, por causa disso, você pode percorrer dois caminhos diferentes para caminhar entre os pontos. O primeiro é partindo de x igual a a e caminhando através de y1 de x até x igual a b. Ou seja, você está andando entre esses dois pontos, e o outro partindo de x igual a b, percorrendo y2 de x até x igual a a. Dessa forma, percorremos toda a curva c. Por causa disso, podemos reescrever essa integral como a integral de a até b de p de x e y1 de x vezes dx, já que essa parte é uma função de x. O que isso significa? Simples. Onde tiver o y, vamos colocar y1 de x. Esse é o primeiro trajeto, ou seja, essa integral se refere a essa parte da curva que eu vou chamar de C1, C1 aqui também. E somamos isso com a outra parte da curva C. Então, mais a integral de B até A de p de x e y2 de x vezes dx. Ou seja, essa integral se refere a essa parte de cima da curva que eu vou chamar de C2. C2 aqui também. O ideal é juntar C1 e C2 para ficar somente com uma curva, correto? E como podemos fazer isso? Primeiro, podemos começar invertendo esses limites de integração. E, para fazer isso, nós devemos colocar um menos aqui. Ou seja, aqui vai virar menos e nós trocamos os limites de integração. E em que isso ajuda? Simples. Agora que os limites de ambas integrais são iguais, nós podemos reescrever essa subtração com uma única integral. Ou seja, podemos reescrever como a integral de a até b de P de y menos P de x, y2 de x, e multiplicamos tudo isso por dx. E aqui você pode fazer uma manipulação algébrica bastante interessante. Você pode inverter essa subtração. Mas como? Simples. Eu vou colocar aqui a integral de a até b de P de x, y2 de x, menos P de x, y1 de x e multiplicamos tudo isso por dx. Do jeito que está, você alterou esse resultado. Para manter o mesmo, você pode colocar um menos aqui antes da integral. Agora sim, se você multiplicar tudo isso por menos "-1", vai ficar com o mesmo resultado que está aqui, correto? E por que eu fiz isso? Simples. Dessa forma, nós podemos reescrever essa integral como menos, a integral de a até b de P de x, y avaliada em y igual a y de x até y igual a y2 de x. Ou seja, se você aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, o que significa que você pega o y igual a y2 de x e substitui aqui e subtrai substituindo o y igual a y x, você vai chegar nesse mesmo resultado. E, claro, tem um dx aqui ainda, e caso a derivada desse p de x, y exista, nós podemos dizer que essa parte aqui é a mesma coisa que a integral de, y1 de x até y2 de x da derivada parcial de p em relação a y dy e ainda tem um menos a integral de a até b aqui do lado de fora e tudo isso está sendo multiplicado por 1 um dx ou seja, essas duas expressões são equivalentes. Porque, lembre-se, para resolver uma integral dupla, nós resolvemos primeiro a integral interna. Ou seja, se resolvermos isso, vamos ficar com P de x, y. E, aplicando o teorema fundamental do cálculo, substituímos esses dois limites. Se você não lembra como resolver uma integral dupla, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos a respeito desse assunto na Khan Academy. Basicamente, o que estamos fazendo aqui é a volta da resolução. Mas por que eu fiz isso? Simples! Aqui nós estamos dizendo que a derivada de uma função p em relação a y existe. Deixa eu colocar um plano tridimensional aqui para entendermos isso melhor. Aqui, o eixo x, o y e o z. Então, você pode imaginar isso como uma superfície nesse plano aqui. É a derivada parcial de P em relação a Y. E depois disso, nós fazemos a integral dupla dessa superfície, ou seja, em torno da região que tem a fronteira Y1 de x até Y2 de X. Ou seja, aqui nós temos a curva C, que é dividida em duas partes, ou seja, você pega toda essa área aqui e depois dá uma altura para cada ponto dela ou seja, cada ponto dessa área, você acaba dando uma altura que toca na superfície rosa. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que essa integral dupla representa um volume e essa área dentro da curva C nós podemos chamar de região R. O que eu quero dizer é que nós podemos simplificar a integral de linha ao longo da curva C de P de vezes dx como a integral dupla sobre a região R da derivada parcial de P em relação a y vezes dy vezes dx. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!